Oi gente, eu sou a Profilari e hoje eu tô com uma convidada muito, muito especial. Eu estou com a Ana ah, Luísa. Eu sou a Ana Luísa e eu vim aqui para quebrar a parede. Calma, Ana. Eu, então vocês me chamaram aqui para quê? Realmente, eu te convidei para uma construção. A gente até está aqui protegidas, mas a construção que vai acontecer é aqui, ó, dentro de nós. Tu sabia que às vezes pra gente mudar ideias, pensamentos e transformar coisas ruins dentro de nós precisa de muita, muita mudança? Sim. Obra? Então. Tudo, isso aqui também acontece aqui, ó. E hoje a gente vai falar sobre perdão! Tu sabe o que é perdão? Perdão é quando a gente. Quando a gente ou um amigo nosso fez uma coisa não tão legal pra gente, a gente perdoa ele. Uhum. Muito bem. Mas tu não acha perdão algo difícil? Sim, às vezes é bem difícil. Já teve alguma vez que aconteceu algo, alguma pessoa que foi ruim, algo na escola que te magoou? Sim. Os meus amigos brigaram. Meu amigo deixou minha amiga muito triste e eles caíram sem se falar por três dias. Daí depois eles se desculparam. Foi muito difícil para eles. É, é bem difícil Às vezes, quando a gente se sente injustiçado E que a gente vê que alguém é ruim com a gente para perdoar é tão difícil Porque a gente acha que tá certo Eu tenho esse probleminha de achar sempre que tô certa Mas a gente tem que aprender a perdoar E eu tô lembrando de uma história na Bíblia De um homem que foi um pouco ruim Mas antes, eu vou te dar um versículo para te ler Pode ser? Não. Pessoal, o versículo está em Colossenses 3,13, tá? Então, a Ana vai ler para nós, mas chama a mamãe, chama o papai. Quem não sabe escrever, pede para ele anotar, para você poder memorizar esse versículo esse mês, tá bom? Pode o ler. Versículo Ana. 13 diz: Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutualmente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra o contra outro, assim como o Senhor nos perdoou, assim também perdoai-vos. Muito bem, Ana. A gente precisa aprender mesmo a perdoar. E essa história que eu lembrei é de um cara chamado Zaqueu. Tu conhece? Eu conheço, mas eu não lembro muito bem. Você pode me contar de novo? Conto, claro. E você aí de casa também preste muita atenção nessa história. Zaqueu, ele era conhecido pelas pessoas por duas coisas. Quer me dar? E essas coisas eram... Um, ele era muito baixinho. E dois, ele roubava dinheiro de impostos. Feio, né? Muito feio! E realmente ele não precisava roubar, mas às vezes as pessoas pegavam quando iam pagar seus impostos e ele cobrava mais do que devia para ficar com um pouco para ele. Então ele pegava dinheiro de no bolso delas, às vezes a mais, e ficava no fim cheio de moedas, assim como esse baú. E isso fazia com que as pessoas se magoassem com ele e não gostassem muito da presença dele. Tu também? Tu também ah, não ia gostar, né? Não ia gostar mesmo. Se eu conhecesse Zaqueu, eu ia sempre olhar com ele um que o cara fez, senão... não. Não que fosse certo. É. Mas eu me conhecendo hoje, acho que faria isso. Pois é. Mas tu nem sabe o que aconteceu. O quê? Jesus fez uma coisa muito diferente. Me conta, Lara. Conto. Foi assim: tinha uma multidão de pessoas. Que seguia Jesus e ia caminhando atrás dele para ouvir as suas histórias. E Zaqueu descobriu, Jesus vai vir para a minha cidade. E ele ficou animado. Mas eu também eu te... ficaria animada? Eu ficaria muito animada, mas eu queria saber o motivo que ele ficou animado. Porque mesmo sendo mal, ele ficou curioso e ele queria saber o que tantas pessoas achavam diferente em Jesus. Ele queria ver de perto e ver se realmente esse homem fazia alguns milagres. Só que quando ele chegou para ver Jesus, ele viu uma multidão e ele não conseguia enxergar Jesus. Por quê? Porque ele era muito baixinho. Ele era baixinho, isso mesmo. Só que aí sabe o que ele pensou? Por quê, Lari? Vou subir na árvore mais alta que eu encontrar. Boa ideia. Boa ideia, né? E ele pegou, subiu na árvore, ficou lá em cima e lá ele tinha uma visão muito boa de Jesus. Tava quase na hora do meio-dia. É uma hora que eu gosto muito durante o meu dia. Tu não gosta? Eu amo. É. Então, Jesus caminhando lá e todo mundo queria tocar em Jesus, abraçar, pedir milagre, convidar ele, vamos lá em casa. Jesus, sempre, muito, né? Centrado, caminhando, até que Jesus parou do lado da árvore de Zaqueu. O que aconteceu? Zaqueu, ele estava lá, tranquilo, na árvore, achou que Jesus simplesmente estava pegando uma sombra. Só que, Jesus olhou para cima, viu Zaqueu e disse assim, Zaqueu, hoje é na tua casa que eu vou comer. Meu Deus! Zaqueu ficou assim, meu Deus, preciso ir para a minha casa, pedir para os meus servos fazer um banquete muito bom. Mas o pior não foi isso. Se você é. fosse uma das pessoas boas, que tivesse em volta de Jesus e querendo que ele comesse na casa dele. O que tu ia achar dele no Zaqueu? Eu ia achar muito ruim. Vai que Zaqueu rouba roubar ele. É. Eu ia me sentir injustiçada. Eu ia pensar, eu sou uma pessoa boa. Pois é. Ajuda os pobres. Sempre oro pra Jesus. E ele não quer comer na minha casa. Oh, meu amor. Eu cozinho muito bem. Inclusive, Jesus não quer comer na minha casa. Quis comer na desse homem maldoso. Que roupa. Pois é. Só que Jesus não julgou ele mesmo sabendo. Sabia? É. Jesus em nenhum momento falou, você é um ladrão? Não, não. nunca. Não. Jesus foi até a casa de Zaqueu. Faz de conta que está indo. Chegando lá, sentou à mesa, comeu, tratou ele com amor, educação e respeito. Nossa! Zaqueu... Sabia que ele não merecia aquilo. Ele não estava acostumado a ser tratado assim. E quando ele viu um dos homens mais importantes sentando com ele e demonstrando amor por ele, ele ficou muito constrangido. Não ficaria? Ficaria mesmo. Zaqueu, na mesma hora, sem Jesus precisar dizer, você é um homem mau? Você vai ser castigado se não mudar? Jesus não disse nada disso. Ele não precisou. O amor de Jesus mudou ele E ele falou assim Hoje eu vou dar metade das minhas riquezas para os pobres Aquilo que roubei vou devolver E a partir de hoje eu não vou ser mais o homem que eu era há minutos atrás Hoje Jesus me mudou Nossa, que mudança, Lari Radical, né? Muito Então, o amor de Jesus tem tudo a ver com o perdão dele Ele nos perdoa porque nos ama e a gente tem que ser assim com os outros. Por mais que às vezes as coisas que eles façam pareçam ruins, a gente tem que lembrar como Jesus agiu com Zaqueu. Agora eu lembrei quantas vezes eu errei. É, eu também. Às vezes a gente julga as pessoas, fica sem falar com elas, dá vácuo no WhatsApp, né? Pensa assim, hum, não vou responder ela para ela ver que errou. Mas não, Jesus fez totalmente diferente e a gente tem que aprender com ele. Pois é. É, e quanto mais a gente perdoa, a gente faz bem pra quem? Pra gente. Muito bem, tu gostou dessa história? Sim, amei. Espero que você tenha gostado também, então pede pro pessoal se inscrever. Pessoal, se inscreva no canal e deixe seu like. E acompanhe a gente com as próximas histórias que vão ser bem legais pra todo mundo fazer essa obra junto com a gente, tá bom? Beijo. Beijo. Tchau, tchau.